Xara! Ainda bem que chegaste. Chegaste? Tu quê? É chegaste, ainda bem que chegastes. Ah, exato. Ainda bem que chegaste. Como é que eu fazia este truque dos peixes e dos peixes? Lembrei-vos? Lembrais-vos? Lembrai-vos. Eu não me lembro de certeza, pois sou eu que estou esquecido disto. Não é lembrai-vos, que se diz. Vós lembrai-vos. Ah. É isso. Lembrais-vos ou não? Não. não, não. Que aborrecimento. Estantes com fome? Estáis. É que se vós pudesses aguentar a larica... Pudesseis. Seres pessoas para vir comigo? Éreis pessoas. Até Montecião. Ou então ida em caçar? Ide. de caçar. E comei a seguir? Comei. Comei? A dor, a dor indicativa do ataque do miocárdio. Ah, ah, ah, ah, ah. Sentei-vos bem? Morreu. O que é que ele vos disse? Sentis-vos bem? Mas, senhor! Quis a providência que estivesses aqui conosco. Por favor, ressuscitai o apóstolo Lopes da Silva. Exato, senhor. Trazei-o de volta à vida. Hum. Agora não posso. Pois estou ocupado com coisas. A nível da transcendência. Além disso, tenho um sermão logo à noite. Ainda tenho que preparar. Preciso de uma piada para o início. Não... Vamos enterrar lo quê? Okay. Conheço um cemitério que é daqui, ali embaixo. O dono é meu amigo, faz-me um desconto bastante simpático.